Tá, e daí, gente? Tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para continuar a série de vídeos das últimas edições da Glambox, que eu não postei aqui. Então, se você não viu o vídeo de dezembro, tá aqui no card em algum lugar. E agora eu vou falar da edição de janeiro, que é a Beauty Shower. Quer saber o que vem na caixinha? Quer saber se valeu a pena? Hum, não sei. Vou contar, mas só no vídeo. Bora pra lá. E antes de começar esse vídeo, já quero pedir para você aquele seu like, que ajuda a gente, né? A sua inscrição, ativa o sininho para saber quando que eu vou postar os próximos vídeos de Glambox e outras dicas do Ramo Plus Size. Compartilha com as suas amigas, com a sua tia, com a sua mãe. Compartilha vídeo, vídeo legal, que nem o meu, que dá trabalho para fazer não compartilha fake news, né, então manda para sua tia para lá compartilhar com outras pessoas, compartilhar coisa boa, aprender, né, saber um pouquinho sobre a unboxing, ver coisas legais, então compartilha lá, não esquece de se inscrever. E continuando a série, no vídeo anterior, eu falei da edição de dezembro, que era a edição Celebration, né, de final de ano, e agora eu vou falar da edição de janeiro. É essa aqui que eu confesso que eu amei essa caixa, eu amo azul né? Então, que é a Beauty Shower. Essa edição é uma edição que é uma temática meio de spa, para você relaxar e tudo mais, fazendo em casa. Então, agora bora para os produtos para ver o que que veio dentro dessa caixinha. E o primeiro produto que veio nessa edição, né, de spa, é esse escaldapé da, da, da marca Açaboeira, eu já falei do, um, do esfoliante para pés que veio na edição de dezembro. Então agora veio esse pés que eu achei muito legal. Então ele, é, São cristais de sal marinho, enriquecidos, com ativos para relaxar os pés e promover uma circulação e alívio da tensão. Quem, é, quem já fez o escaldapés sabe que é muito bom, principalmente quando você passa muito tempo em pé. Então esse produto aqui veio em ótima hora com certeza nós vamos usar porque não é fácil, dói muito pé. Então fazer com uma aguinha morna, colocar aqui, muito bom. Quer saber quanto que custa isso aqui fora da Box? Só no final do vídeo. Nossa, cheio de churrasco, filha da p***. E o segundo produto não não é o mesmo produto que veio na Glambox anterior. Porque o Renato perguntou isso quando eu peguei esse produto pra mostrar pra vocês. E é um creme facial da Sim. Simple, simple, não sei Então é um creme pra pele sensíveis, Então ele protege, protege, hidrata E tem fator de proteção 15 O que é muito bom Eu comecei a usar essa semana Inclusive estou usando agora eu Usei antes para fazer maquiagem é, Nessa semana E é legal porque ele não tem perfume Não tem cor, não deixa aquela coisa, Aquela coisa esbranquiçada É um hidratante facial, né Então achei muito legal Tem ajudado bastante pra... Maquiagem ficar mais tempo no rosto, não ficar é, saindo, então achei muito bom e por ter também fator de proteção. Então, esse aqui, ó, vem 125ml. E o terceiro produto que veio na Glambox, da Beauty Shower, foi o protetor solar capilar da Beauty Tech. Eu não conheço essa marca, ainda não testei esse produto, até porque, né, praia, piscina. Não tem sentido como sair de casa, mas ele alega que ele protege contra o sol, contra o mar, contra o cloro, o, o sal do mar, né? Então é uma máscara sem enxago, que você passa e é, repassa a cada três horas para proteger o seu cabelo de praia, piscina e tudo mais. Achei bem legal, vem 300ml, então vai durar bastante tempo, a validade dele vai até 2022, então provavelmente no próximo verão vou testar. E, provavelmente, compartilhar nas minhas redes sociais. Então, já me seguiu lá, aproveitando? Dicas por site CWB. Segue lá no Instagram, em breve outras plataformas, tem novidade vindo por aí, mas segue lá no Instagram para saber todas as novidades em primeira mão. E o quarto produto, até parece um produto que eu já mostrei na edição de novembro, que foi o primeiro vídeo que eu postei da Unbox aqui no canal. Mas não é, ele é um gel de banho de bromélia da Cosmeceuta, que eu não conhecia essa marca, pelo que eu tô vendo, só vende no site da Glambox, né, só vende na Glambox ou vende no site da Glamshop. E é um gel de banho, muito bom, não dá pra ver aqui, mas já está quase todo usado, né, você coloca na sua esponjinha de banho, passa, tem um cheiro maravilhoso, bem gostoso. Mas basicamente é isso. é um gel de banho, de sem corante, sem parabenos, sabonete líquido. Né? Talvez seja bom para usar numa banheira, e tudo mais Mas não é o meu caso, então tive que usar no, na esponjinha mesmo E é muito bom, o cheiro dele é bem gostoso Deixa um cheiro um pouco tempo no corpo Então foi bem bom, tanto é que já está acabando Então, gel de banho Foi o quarto produto que veio da na Beauty, na Beauty Shower E o quinto e último produto maravilhoso Que eu já usei e falei no meu Instagram É esse creme esfoliante então, você passa após o banho, você toma seu banho, desliga, obviamente, chuveiro, né? Passa, esse um creme para todo o corpo, passa, ele tem uma... Como se fosse uma aranhazinha, você passa é, no, junto com o creme, ele dá uma esfoliação, remove as peles é, mortas, então... E, e aproveita e hidrata. Então, esse aqui é da Dermanel, eu não conhecia essa marca. E confesso para vocês que o cheiro é maravilhoso, já usei, testei, já compartilhei. E é muito bom. Se você, como eu, tem aquele problema. Tipo, ah, não gosto de muito passar creme. Que fica com a pele grudando. Eu recomendo usar pelo menos uma vez por semana. Uma vez a cada 15 dias. Esses tipos de cremes foliantes. Como esse, né. Tem esse da Dermespa também. Ele tem, eles têm vários outros é, tipos. Não só esse, né. Tem até de kiwi, de damasco e tudo mais. E você, ele, você, a tua pele fica com uma sensação de, de hidratação mesmo e tira aquela pele morta, então ajuda, e você fica com aquela sensação sequinha da pele, então não fica aquela coisa grudenta, se você for muito que nem eu, que não é todo creme que, que ajuda na hidratação da sua pele, então usa esfoliante, né, pra pele, pro corpo, pra mão, e vai ajudar bastante na hidratação da sua pele. Mas não esqueça de passar com o chuveiro desligado, né gente, porque a água não tá fácil por aí não. Bom, agora vamos ao que interessa. Será que valeu a pena esse mês da Glambox? Lembrando que a minha assinatura é a assinatura anual. Aqui embaixo eu vou deixar um link se você quiser fazer a sua inscrição na Glambox. Nesse link você ganha ou um brinde ou um, algum desconto, dependendo do mês que você estiver vendo esse vídeo e for fazer a sua inscrição. Então, mas eu vou deixar aqui de qualquer forma, se você quiser fazer tanto no mensal, semestral ou anual, a minha assinatura é anual e acaba inclusive até agora em maio. E eu tô pagando R$ 59,57 já. Então, todo mês R$ 59,57. Essa caixinha em particular, se eu fosse comprar todos os produtos separados, o escaldapé da Saboeira, ele sai R$ 45,00. Aquele datante facial da Simple com o fator é, de proteção 15, eu achei ele o menor preço por 39,90 mas sites como a Amazon, outros sites maiores, americanas.com, essas coisas assim, eu, já, eu cheguei a ver por 60 e poucos reais. Então, né é um preço como ele é um produto importado, não tem muito por aqui, então o preço pode ser um pouco mais caro. Ah, esse esfoliante, né, de corporal da, da Dermanel, ele custa R$ reais O gel de banho de bromélia das come, da come, Cosmeceuta, eu sempre erro falando esse nome, de 200ml, ele custa R$ 27,90. E aquela máscara sem enxágue da Beauty Tech para piscina e praia, ela custa R$ 49,90. Então, já vê que são produtos não muito baratos. A Glombox, né, totalizando desse desse mês, né? Deu R$ 212,70 reais e Então, em é mais de cem reais, né? Que eu economizei nesse mês na Glambox pela minha assinatura anual, né? Lembrando que a Glambox, a, a eles colocam que podem vir é, até é, dois ou três produtos de tamanho normal e outras amostras, né? Durante são normalmente seis a sete produtos sendo que no máximo dois a três produtos como vocês puderam ver nessa edição foram todos produtos é, de tamanho real digamos assim tamanho normal deles e não amostras então realmente esse mês só Glambox, ouvir as minhas preces todas as reclamações que eu mando lá nas avaliações das caixinhas muito obrigado porque esses produtos aqui já estão sendo usados e muito bem então Glambox de janeiro ó muito bom e é isso se você conhece algum desses produtos, quer que teste, quer que mostre, se você gostou do vídeo, quer que eu poste mais vídeos da Glambox, bota aqui nos comentários, se inscreve no canal, me manda seu alô, o que você achou. E é isso, e até o próximo vídeo.